Então, os aluminários ficam sem vela. Sim. Essas grandes, ó, É, vocês já vão a eu já vou colocar dela. Eu? Ah, aquela caixinha que tava? Tesoura sim, tesoura. E aí? É muito... Vocês são muito engraçados com essa roupa. A gente tá muito caipira. <risos> vou deixar aqui, tá? No banco. Ó, ah, a ah, é tá perdendo. Tá <risos> é. é. Isso. A tá na estrada. Opa! <risos> Aí eu morri, oi! Vamos lá! Pera! <risos> ai, ai, o perfume! que caráter, né? Pastor ali Isso! Eu, isso, Pastor ali. <risos> <risos> Você está ótimo. Acho que também. Simpatia total. Mas olha, vou te falar. Opa, o pastorelli está tá no top do. Cada um porque a gente tá bem, Moisés. Tudo bem. É. Ah, tudo bem. <risos> assim, Onde é que está o Ariel? Não sei, mas eu vi que ele está ó, show de bola. Olá! <risos> <risos> Olha só! O que está sendo preparado aqui é um negócio é. fantástico! Oh, delícia. Oh. Olha delícia! Olha! Olha! Oi! Boa noite! A gente vai dar um papel pra tirar o aqui, olha aí! Olha o que é que tem! essa olhos também! Olha aí! Só tem gente boa aqui! Gente boa! <risos> Pessoas simpáticas trabalhando aqui. Deixa eu ver. Iluminando. Iluminando, iluminando. pode acender as luzes, Pode ser, quando acender a gente filma, né? Porque... Aí ó. Aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, Se a evolução For sua primeira opção doem seu prêmio para o casal Que dançar cinco casas Atrás de vocês Vocês estão no lá pela evolução Bora tá lembrar eu Quem era o casal Que estava cinco casas atrás eu falei, eu falei, eu Não, Não. Eu sei que vai ter que me matar agora E vai se esconder <risos> até a eternidade É uma coisa é muito bacana Eu, eu já... eu um bilhete em <risos> um uma fita rosa deve achar É, tá numa dessas fita rosa aqui, ó Mas eu sei que quando nós somos um grupo que trabalha em equipe, todo mundo vai ajudar a encontrar o bilhete pra fazer a fita rosa Tá frio, tá quente Tá frio, tá quente, fita rosa é, tá mais... é, tá mais... vem de lá para cá. Então tem só mais um vem sair lado. Presente fica. Então vamos lá. Essa essa é uma carta de amor. Olha, Se um sorriso te ale alegrar, o seu presente deve doar. Tá triste? Um presente sobre tua rampa. Subindo a rampa, a primeira esquerda deve virar. Subindo a rampa, eu preciso de luz aqui, a primeira esquerda deve virar. Tchau, gente. Tchau, gente. Foi ótimo. Vai, continua virando aí. Eu não tô te enxergando, não, peraí. Continua virando, vai dar uma voltinha. Indo em frente, alguém. A Mais em frente a pai, <risos> a pai, Tá vendo? a o que alegra festa. <risos> a festa O que ele faz A pessoa que a alegra a festa Que você irá encontrar Saltita pelos ares E perfuma os lares Vai um pouquinho mais pra frente Saltina pelos ares E perfuma os lares O que perfuma os lares? A saltita pelos ares Aí, E alegria O seu presente vai pro mestre e Pra mestra Pipo Tchau,